Olá! Você já assistiu a série animada da Nickelodeon, Avatar de Last Bender, aqui no Brasil conhecido como Avatar A Lenda de Aang? Não confundir com o filme horrível O Último Mestre do Ar, que o Senhor Aziz é a única coisa boa lá. Enfim, como você já deve ter lido no título, vamos esclarecer como os dobradores de terra em Avatar podem escalar paredes como o Homem-Aranha. E para essa explicação, precisamos ter em mente como o Homem-Aranha faz para escalar as paredes, como já vimos na trilogia, ele utiliza de cerdas nas pontas de seus dedos, assim como as aranhas, essas cerdas são mais finas que um fio de cabelo que fazem com que as aranhas possam se aderir a qualquer tipo de superfície sem cair, o que torna o Homem-Aranha da trilogia bem mais cientificamente possível de existir. Mas isso é a maneira em que vimos nos filmes, nos quadrinhos ele utiliza de uma atração molecular para se aderir à superfície que ele queira. Explicando melhor, ele é capaz de aumentar a atração inteira atômica nas superfícies em que pisa, aumentando a fricção entre ele e a superfície. Tendo isso em mente, vamos explicar o que são as dobras em Avatar. Dobra ou dominação é a capacidade de dominar um elemento, e é muito significativo para muitos aspectos da vida no mundo de Avatar. Enquanto a dobra é, tradicionalmente, realizada através de movimentos dos pés e das mãos, alguns dobradores são capazes de dobrar utilizando o mínimo de movimentos possível, como por exemplo apenas a cabeça ou o torso. Em casos ainda raros, o dobrador é capaz de dobrar seu elemento sem um movimento físico qualquer, tendo apenas o auxílio de seu foco, concentração e força de vontade. Pois bem, agora vamos pensar como os dobradores de terra poderiam escalar paredes como o Homem-Aranha, usando a Toff de exemplo, ou seja, a melhor dobradora de terra em Avatar, e a melhor personagem, é óbvio. Ela poderia usar de sua concentração para que pudesse atrair suas mãos e pés para a parede, sabemos que ela já foi capaz de criar uma armadura de terra que ficou envolvendo todo o seu corpo, ela poderia usar do mesmo para aderir seu corpo a paredes, vidro, que possuem areia em sua composição, ou em metal, pois a própria Toff foi a criadora desta subdobra de terra, ou qualquer outra superfície que possua terra ou areia. Pensando bem, ela poderia fazer o homem areia de fantoche. E falando nisso, se você assistiu Avatar, lembra daquele episódio bizarro de dobra de sangue, uma subdobra de água, e como vimos que é possível jogar corpos humanos contra paredes com essa dobra, o manipulador de água poderia focar o sangue de seus dedos para que eles ficassem presos contra a parede, seria bem difícil, mas não impossível. Agora os dobradores de fogo e ar não possuem nem alguma subdobra que possam fazer com que eles escalem paredes, mas eles podem voar, como já vimos na série, e os dobradores de fogo podem voar como o Tocha do Quarteto ou como o Homem de Ferro, o que é bem legal, já os dobradores de ar, se forem muito bom mesmo, podem voar como o Superman. Enfim, esse foi o vídeo de estreia desta minha nova série, se você assistiu o vídeo do Duende, sabe como gosto de Química Física e Homem-Aranha, e foi com isso que decidi fundar o um novo quadro, Ciência Aracnídea. onde abordarei princípios científicos no nosso querido amigão da vizinhança, e eu juro que não demorarei muito para postar o próximo vídeo como demorei com vale a pena, enfim, quem sabe eu compre um jaleco para aparecer aqui. Essa gameplay eu utilizei de um antigo vídeo que começou a ser editado, mas eu arquivei por alguma razão, provavelmente não sairá. Até a próxima semana meus amigos.